meus amigos, hoje viemos à padaria da Venda Fria, o melhor hum. pão aqui da região, pão caseiro, podem ver, vamos lá, vamos a esta padaria. E oh, eu.. ah. ah. além disso ainda temos, uns bolos feito, temos os bolos feitos por... secos? Sim, feitos é feito feito assim. aqui, né Só Aqui temos bolos de turismo. Isto é feito da massa do pão, que leva açúcar e canela e leva pedacinhos de torresmos. E torresmos. o que é que é? A que é, que é as gorduras do porco. É as gorduras do porco. Que é, é típico do lentejo, as é torresmos. Nem todos sabem que são portugueses ou. Pois, para nós é uma coisa que todos conhecem, mas não pessoas não saber bem aqui. Há quem não sabe que é torresmos. É Portanto, temos a boa de milho, que isto é. Bem, que é feita com milho? Bem. É feita com farinha de milho, leva. Mel e azeite, também são muito apreciadas, vendo muito bem o Brasil. Tem as pupias. E as rupias. Então, as pupias, pupias que são feitas na massa do pão. pão. Também com mel e azeite. Mel e azeite. Também azeite. vendo muito bem estas. Certo. e além disso... ah, Quando há tempo também faço outros bolos. Né? E depois tenho os, outros outros doces. Potes, tem faz... os doces, também tem os bolsos que vem da fatia. Sim. Ou os fracados têm bolo de laranja. Bolo de laranja. Já disse coto, talvez, ou assim, não? Uh, ou faço, é conforme, às vezes faço. faço. Tenho bolo de chocolate, que este é o mais procurado. É. Vendo muito bem o bolo de chocolate. Faço vários, é conforme. É conforme. É conforme. Bem, é mudando que, é que é para. Sempre, por causa do público. Para despertarem. É. É. é, para enjoarem. É. Sempre o mesmo. Depois tenho estes que normalmente agora no verão não consigo fazer tudo e vou variando. Tomar, vou os também para o Vamos comprar os meus também. Compra, tenho fornecedores. Sim. Isto é o tenho, é que os Tenho a torta brigadeiro. Tenho estes que. Este os... é o brigadeiro, Sim. não é? E este Sim. é o. Mil folhas. Mil folhas. Depois Sim. tenho. Um... Tenho a torta de laranja. E tenho a bola de berlim. Torta de laranja e a bola de berlim tem no, no meio. Com creme, bola de berlim com creme. E o creme é creme que é? Creme de ovo. Que creme. É bacana, são muito bons. Creme de ovo, correto. Depois tenho estes, que são estes isladas. E as donas de chocolate. Este aqui é o quê? Tisladas. Tisladas. E as donas de chocolate. de chocolate e... e... essas são as queijadas de requeijão. Este aqui é tipo a de nata, não é? É tipo a de nata. Este aqui é o que tem que fazer, é São chocolate. muito bons, são recheados com chocolate. E estes? As queijadas de requeijão. Requeijão. Ok. Só então... Depois Esse tenho... É tenho as queijadinhas são as queijadinhas, estas são as queijadinhas de laranja estas queijadinhas de laranja sim tem os pastéis de feijão feijão as queijadinhas de leite queijadinhas de leite são deliciosas é tudo é tudo deliciosas as pessoas às vezes compram as, as, é as dúzias é porque são boas é. depois tenho mais as queijadas de alfarroba que também são muito apreciadas são as queijadas de alfarroba destas aqui estas, estas são as de amêndoa da amêndoa e as de nós. E as de nós. Também tenho os bolos que as pessoas deliram, que este escudo ali no forno. Certo. Isto são as delícias de amêndoa. Delícias de amêndoa sim. Têm um doce de ovos e amêndoa por cima. Uhum. E depois tenho mais aqui estes, que são as tranças de maçã esta o coração, este não é? Também Se passa, também -nos nata. E este é alvenata que também faço, também faço os Este é mais um estravesseiro de Sintra. Este Sintra que tem o conteúdo que é? Este é... não sei bem, muito bem, cheio disso. Acho que é um doce de ovos Um é, doce, doce de ovos, sim, correto. Este... Ah, temos aqui muito Tem muita coisa, muita coisa... para escolher. Um para vir aqui é a onde da venda fria. Agora no verão há mais variedade, no inverno boa. há menos coisas, só vem né? há menos gente. Boa, boa, boa. Ah, olá, bom dia, estou aqui com a senhora dona Glória, senhora dona Glória. E temos aqui já a massa preparada, não é? Isto é a massa, a massa... Vai amassando durante mais ou menos... Pois hoje é tudo industrial, não é? Eu fizer, eu tiro, de... 15 minutos. E minutos isso é o fermento, não é? Porque o fermento é natural, usa-se a massa um dia para o outro, não leva nada químico. É tudo à moda antiga. É tudo à moda antiga, sim. E o fermento não é feito por si. Sim, é se feito por, por mas mim. Mas Guarda-se desta massa, guarda-se um bocadinho desta massa, ah, amanhã já está a culpa, é o fermento que se usa amanhã. Eu também vi qualquer coisa que antigamente estava feito o um fermento com batata. Com é, é, é, assim, já não é... Não, não sou Aqui desse não. tempo. Já não é desse tempo, pois. Não sou desse tempo. É, é a própria massa. Esta massa, de um dia para o outro, fica um bocadinho mais azeda e é para fermentar. É sim. É fermentar. É. Basicamente é isto. Isto aqui é onde a massa não é. e sal, aqui ah, é onde assim. tendemos um o pão. O tendem é o é Esticar é o pão. É fazer as duas bolinhas não né? é? temos três tamanhos. Fazemos o pão de meio quilo. Ah, conforme vai fazendo, vai pesando logo para ver Sim. se. Aqui daqui, peso. E temos o pão de meio quilo, o pão de 800 gramas e o de 1.300, que a massa é 1,5 um kg. É Depois, o pão valenteiano para você fazer aqui, não é? pão de só. É com cabeça. Não, não. Ah, não é com pão cabeça? Pão com cabeça não. Ah, sim, cabeça, Não, no é com cabeça é mais difícil de faquear. Pois, dizem, pois e tem você... até mais é? desperdício, não é? Sim, pois às vezes cria uma bolha assim... Ah, que é bolha calma. no meio, sim, pois fica um pouco no meio, sim. Sim, os pessoas não... Sim, sim. Pois, você aqui também, pelo que sei, é, serve muitos restaurantes em alguns pontos, não é? sim. E, e as estou... pessoas gostam muito, pois é, Isto tem que se ver assim, isto é tudo à mão. É tudo a olho. É tudo a olho, pois, sabe, tem porque tem, tem prática. Tem a sim. da massa, sim, sim, sim. quando se acha que está boa, na... é uma técnica manual. Sim. A senhora até, não sei se já, já não faz, ainda costuma fazer a rasa ou já não, não faz nada não. disso? Isso já é de outros é tempos, já não. É porque antigo, porque já não. De farinha. Sim. normalmente ainda, ainda costuma fazer. Ainda costuma fazer. Faz faze do... uma cruz, que é o que se usava antigamente, sim. agora a não sei. Eu já não sabe. Aguarda-se com um pano. Isso fica assim? Aguarda-se durante uma hora para mudar. vamos assim uma, uma mantinha que é para, para ficar aqui mais quentinha. Certo, certo. E daqui uma hora está pronta. Daqui a hora está pronta. É. Assim, fazer as bolinhas. Ali tem é outra máquina, não é? Pois tem outra, mas agora não é necessário. Pois agora é necessário. que aquela é o que É, é, que é, uma, uma é mais pequena. É que é para fazer ah, bolos. É para fazer buch. Isto aqui vou também é para para... Portanto, aqui depois é onde vai levar quando for fazer as bolas é aqui que vai, que é o forno. Ah, aí que vai levar para o forno, certo? Ora, então a massa já está... Lá vamos iniciar o segundo processo. Chama-se tender. Tender. Agora vou começar os pães com um quilo e meio. Sim. Que depois de cozidos têm um de A cozedura rola sempre Peso porque tira a umidade ao pão. Isto é sempre uma correria aqui, não? Que é sempre só vai e vem. Pois agora no verão. Sim. Então, qual é que é o vosso horário aqui de atendimento ao público? Agora tenho um horário um bocadinho diferente. Mas por causa devido à pandemia? Não, não. Ah, agora por causa do verão. É porque altei um bocadinho. A rotina sim. Porque... A rotina de trabalho isto. Trabalhei muitos anos, muito duro, porque isto é um trabalho muito pesado. Sim, sim. Então, eu alterei um pouco. Abro às 11h ao público. Sim, às 11 ao público. Fecho às 5. Às 11h às 5h. E sim. ao fim de semana estou fechada. É o fim de semana está fechado, sim. E isso é. quer de verão, quer de inverno. Agora, no momento de momento está assim. Ah, de momento está assim para logo se vender. E quantas fornadas é que costuma tirar por dia, quando é que costuma ter pão quente para as pessoas de Portanto, Às 11 horas tenho a primeira fornada, mas para que isso aconteça tenho que levantar às 6 da manhã. Por volta das 11 horas as pessoas podem vir demora, comprar o uh, um pão. Demora um bocadinho, o pão demora até tempo, processo que... Agora ficar, para um bocadinho, até que... Sim, é para agora vai ah. ficar aí... Uh... Dividido por, por, por, por, por, por, por ah, essa toalha, -se né? por não é? Ficar se assim separado, para não pegar. Ah, se não pegava se os outros. estava tudo eu... pegado. Certo. É. Tem que levar assim de farinha, que é para a massa não colar não na mesa. Isso é tudo pesado para a competição. Pois, certo, para né? ter tudo o mesmo tamanho. Cresce uniformemente, um mais ou menos, não é? Diga. Criaste mais ou menos tudo o mesmo também, não é? Sim. Fica tudo Como leva a mesma quantidade e a massa é a mesma? Fica sempre tudo igual. Ah, depois vai ao forno, às vezes o pão ganha outro formato. Uns ficam mais redondos, outros ficam mais pouco compridos. Às vezes também tem a ver com a consistência da massa. Isto é, isto é, é olho. Às vezes mais um bocadinho de água, mais um bocadinho de farinha. E a massa acaba a ficar um bocadinho menos dura, um bocadinho mais dura. Depois altera também se a massa fica mais lixa. A massa aguenta mais... Ficar mais molinha. Então agora, essa massa toda está aí. Quanto tempo é que a senhora leva a fazer estes pães? Está agora aqui, né? ah, Mais ou menos. Mais ou menos. Melhor? Uma horazinha há 40 minutos para gastar essa massa de ah, para tomar forma. Okay. Normalmente faço 4 peixes. <risos> Agora por acaso não vou no quinto, mas normalmente faço 4 que é para. 4 e depois coloco ali para depois colocar no tabuleiro ali. Né? Um lado. Uma fila completa. vamos ter mais lenha, não é? Para, para a jornada que está a devir agora é a seguir. Que está, que está para a ficar. massa que está ali. a massa que está ali dentro. Lenha. É uma lenha que está muito trabalhada de para dentro, porque isto é só, só estes, estes carpetos. Ah, pois, isto é. É difícil de enfiar aí no mas, buraco. Mas isto é uma lenha que faz bom pão. Dizem que é a lenha de pinheiro que é muito boa para fazer pão. Sim. Só que isto é. Por estes carpetos. É difícil de enfiar aí no buraco. Correto. Estes Até estes bonitos que vocês têm aqui, já que passar por eles. Como é que isto. Como é que se chamam estes? Estes são os jesuítas. Jesuítas? Uhum. E o que é este que forno. Ainda vão para o forno? Ainda vão para o forno, para o forno sim. Ah, é que eles estavam ali já, já feitos, não era? Sim. Ah, Está a Estavas a dizer que o processo para limpar o forno? Sim, agora o forno vamos fazer o forno depois uhum. quando tiver. estiver ardido. Aí vamos começar com o processo de limpá-lo, que cria aqui as ferramentas. Passa primeiro por, por raspar as brasas com esta espécie de, de rodo. Sim. Que vai lá até lá ao fundo do forno, para fechar as brasas todas aqui para a porta. Sim. E depois passa pela processo de lavagem com estas toucas. Para tirar as brasas e as cinzas do fundo, que é para pôr o um pão. Isso é o conhecimento. Se... Para pôr o pano, sim, sim. Mole de... um pano em água e limpo o sol do forno com ele. Pronto. Depois okay. é só introduzir um pão com o pá. Muito e Esperar que ele se Isso agora é para baixar a temperatura? Sim, para limpar as cinzas do, do sol do fogo. Vai. O pãozinho está acabado de entrar no forno, agora demora a volta de uma hora a cozer. E pronto. Com licença. E temos aqui os pãozinhos, que agora já estão visíveis. Os pãozinhos já, já foram lá para o forno. Este depois já foi já... a fornada da manhã, a primeira fornada. E a fornada da manhã, certo. Temos o esposito. E aqui o pãozito feito. Saída. Mais queimados ou menos queimados, queimado, depende do gosto Já, é, é gosto do freguês, há é quem, é quem gosta de mal fugido, há quem gosta de ter Sim, agora sim, está a tirar. Nós aqui assim, temos esta caixinha forrada, caixinha de madeira. Eles ali tão, tão, as pessoas acham assim. como é que eu consigo ter pão quente o dia todo. A ah, metem aí, aí ah, tu querem meter aqui caixa, nessa caixa de madeira, sim, que sim. guardar, depois cobrimos também com uma, uma daquelas mantinhas. Sim. E o pão conserva durante várias horas que é. Certo. Fazer as bolinhas vai dar para fazer uma coisa com outra massa, não é? A massa é toda igual. É? Não, estou a dizer, quando é que vai fazer também uh, os pães? Vai fazer para o seu bocado, não é? Sim, daqui a uma hora. Daqui uma hora é que vai colher. Fazer... Daqui uma hora, depois vou fazer estas. estas vai fazer essas bolinhas é esta assim que é, de, é de meio assim. quilo? É de meio quilo, certo. Estes aqui são os de, de um quilo pois temos Depois uhum. tem os outros que são os de, de, um, de um quilo. Ainda tem os peixes com o chouriço, tem ali o E daquele lado ali tem... Vamos lá ver ali. Está um bocadinho escuro, mas... Estes dois ficaram bem cozidos. Ah. Também tem a ver com a temperatura do forno, porque isto porque também é, isso. Também é tudo... Isto aqui é os bolos de... Isto aqui é a delícia de amêndoa, que são os, os, bolos... Amêndoa. Sim, os bolos de massa folhada com doce de ovos e amêndoa por cima. O, bol... o forno também é tradicional, é forno a lenha. Ah, que é tudo, também a é olho, não há termómetro, não há nada. Também tem uma toda para varrer aí da de... forna. É é, uma com é um pau é um... um com um pano lá no pão. É um que... Com o panito para varrer, sim. sim, sim. Ah, que se, se, se limpa, poste... com... que se tem que se molhar com água para depois limpar toda é... a cinza, tudo... para ficar limpinho, para o pão depois não ter algumas às vezes acontece, ficar com.. Um carvãozinho, é um carvãozinho, mas pois, isso não acontece. Pois, o forno já está bom quando está tudo branco, não é? Não que eu isso. dizendo, não é? Pois isso. Só um ano de experiência. Já é muito, pois, já... Às vezes acontece ficar quente demais, outras vezes acontece ficar menos quente. Correto. É... Nunca, não quer dizer que se acerte todas as vezes. Vai ainda ter lá um panito um ainda está a fazer ali. Ainda está lá um Como é que chama essa... Ferrando utensílio. Isso é a pá? É a pá. É a pá para tirar o pão? para tirar o pão. Este senhor é, é aprendiz ou é familiar? Este, este é é o um ajudante para dele. É o um ajudante. É o meu pá é é dele. É, meu filho. é o seu pai É a minha Ah, você pediu que depois está a perguntar se era familiar, não é que esteja. É, é. É em dia o pessoal é. um negócio de familiar. É essa familiar. A minha mãe é que começou isto, que é a Dona Ercília. Certo. Olá, bom dia. Olá, bom dia. É a senhora que foi a, a fundadora. Ah. Começou. Pois, ainda bem aqui no tempo que não tinha ainda com esta palha estilhada. Já há uns anos podia Começou assim muito devagarinho e tem. É uma coisa pequena, mas pronto, vai dando. Né, a família. Pois, costuma sempre ter muita. E a lenha que está a usar? A lenha, é esta lenha aqui, a É você que... Vai comer ou trazem cá? não? Sim, vamos apanhar aí no campo. Apanhar no campo, para ver tudo. E ali também tem mais um cara de mão cheia dela? Pois. Não é para se é gastando. Para se gastando. Correto. Agora é aguardar que passa uma hora. Pois. Para ver, é, para ver depois mais. a outra que Sim. E ali tem alguns um bolos já, já feitos, né? não é? Os bolsos já feitos mesmo por si? ou? Aqueles não, aqueles não. Aqueles que compras. Aqueles que compro, sim. Não consigo fazer tudo. Pois também, mas pode ser bom em tudo, não é? Já no pão. Nesta altura do ano também, na parte do inverno já consigo fazer mais coisas. Agora, nesta altura, não consigo, tenho muito... Muita procura do pão e não conseguiu. O forno agora fica vazio, uh, quente, uh, espera uh, de outra massa. Não, tem que provar mais lenha. Ah, vai mais lenha a seguir, não é? Tem sempre que provar mais lenha. Nunca consegue fazer o ah, um pão. Assim uh, Perde sempre muito calor. O pão precisa mesmo muito calor. Perde sim, muito calor. Que é que pode... Correto. Aí temos aqui qualquer coisa. Temos aqui... Isto para é, um, usar é uma coisa muito antiga. É uma mó de moer milho. Mó de moer milho. Sim. Isto era é da minha avó. Ah, Minha avó fazia aqui farinha de milho fazia burões de milho, talvez, não? Burões, já não sei, mas fazia no tempo que comiam papas Papas de farinha de milho ah, fazia é, papas assim, farinha Não, de não assim. sei como é que se fazia isto, já que falta aqui uma peça, peça assim, Houve sim, uma criança que deve ter levado isto era tipo um pauzinho sim, sim. E isto rodava, e rodava isto rodava assim é. Um pauzinho servia para, para isto rodar E o é. milho era introduzido aqui E depois ao rodar e a farinha e depois, depois ia fazendo pressão e não farinha sei e como caiu. é que trabalhava, Fique porque nunca havia e lados, aqui, mesmo mesmo. a cair aqui por os lados a farinha e era assim que faziam a farinha, antigamente quando não mais nada. Certo. E faziam as papas, as famosas papas de farinha. Já estamos cá fora, como podem ver, os clientes até já fazem fila para virem, é uma fila de carros por todos os lados, para virem aqui. À padaria da Venda Fria. Espero que tenham gostado, a máquina não, não passa o cheiro, não é? Mas o cheirinho abre apetite a qualquer um. Obrigado por assistir e venham cá, como veem todos os habitantes aqui da zona, vêm aqui, os restaurantes, já sabem se os restaurantes vêm cá é porque é bom, não é? Só oferecem o melhor produto. Obrigado e até uma próxima!